como elaborar os planos de aula de acordo com a BNCC. Sabe aquele planejamento diário? A gente vai ver sobre ele agora. Desde que a Base Nacional Curricular foi publicada e passou a ser uma das principais referências legais para orientação do trabalho pedagógico, muitas pessoas têm demonstrado preocupação em como a nossa prática irá ser afetada, como que isso vai funcionar nas instituições educativas. No nosso caso, a gente percebeu essa preocupação nos espaços de educação infantil e esse vai ser o nosso foco. É claro que uma nova legislação, novas orientações do trabalho, dão medo, assustam, afinal, tudo que é novo acaba causando um certo estranhamento. Mas nem todas as coisas novas são ruins. Eu aposto que, de repente, se você ganhasse na Mega Sena, você não ia sair por aí chorando, se lamentando, se preocupando. É, a gente não vai ficar milionário com a BNCC, infelizmente. Mas pelo menos teremos um documento que vai nos ajudar a pensar sobre as nossas práticas pedagógicas de maneira mais sistemática. Temos sempre que nos lembrar que a base é um documento orientador e que utiliza outros documentos, como, por exemplo, as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, as DNCI's que é um documento muito importante. O que acontece é que a BNCC vem quase como um manual de instrução sobre as principais expectativas e práticas para a elaboração exatamente das práticas pedagógicas voltadas para a infância. Outra coisa que eu sempre escuto sobre a BNCC são as supostas grandes mudanças. E uma dessas perguntas é como que eu vou planejar agora? O que que eu tenho que fazer? E ainda complementam essa questão, dizendo que terá, terão que mudar tudo o que sabiam e faziam até agora. Mas será que é realmente necessário mudar tudo o que a gente aprendeu, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente já sabe para elaborar a nossa prática de acordo com a BNCC? Bom, a boa notícia é que isso não é bem assim. Suas práticas, suas ações, o seu conhecimento continua sendo a melhor arma pedagógica que você tem. E você vai transformar tudo isso que você já faz, aquilo que você fazia, em práticas que vão ter mais intencionalidade pedagógica e vão fazer, vão trabalhar com esses três elementos, que é promover saberes e conhecimentos, ou seja, o conteúdo que você já ensinava. Você também vai promover habilidades por meio das experiências pedagógicas, os campos de experiência. Por último, você vai focar todos esses seus esforços na intencionalidade pedagógica, aquela que você já tinha para ensinar esses saberes e conhecimentos e promover habilidades para que as crianças possam executar as experiências educativas que você vai propor no seu planejamento e na sua prática. Ênfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br